Não tá gravando, não. Tá lá. E aí, pessoal? Peraí, Marco. o que assim, vai lá. Não. Vai lá. O que? Um, dois e... Foda-se. Olá, me chamo Douglas. Lucas, Aaron, Joss, né? <risos> é, bem-vindo a mais um. Primeiras impressões? Sim. E qual é o anime hoje, Mar? Monster. Monster. Então, gente, ah. é, o anime Monster. Ele foi lançado em 2004 e o, o autor é o Naoki Urasawa. É um anime voltado para o público Então, se você tem menos de 14 anos, não assista. Assista, é. assista, assista, assista. É engraçado. É, né? Ninguém vai saber. E o anime foca, ele é diferente, então, porque não se passa no mundo paralelo, no mundo mágico e nem no Japão, se passa na Alemanha. E envolve um médico, que é um caba que é tipo o Neymar. Ele... Pode <risos> ter é uma referência melhor? Ah, essa foi uma merda que eu li, viu? Ah. Ela é tipo Neymar, que ele ganha milhões por ano, é isso? Não, não. é engraçado. O anime se foca no tema, que ele é um médico prodígio, no caso, neurocirurgião e faz sucesso. Era o Dr. House dos Animes. É. Porra, Dr. É, o Dr. House. É, é o Dr. House com moralidade. É. Com moralidade, velho. É Dr. House qualquer fodão, tá ligado? Só por isso. Tá ligado? É. E o anime se foca nisso, no personagem tendo nos primeiros episódios, uma crise de identidade, de moral, após alguns casos que eu acontece com ele. E ele começa a se perguntar se é aquilo que eu estou fazendo está no caminho certo. Primeira impressão, a primeira impressão foi do Campo do 3D Começa uma abertura maravilhosa com canto gregoriano. porém você já percebe a pancada, que o negócio não é pouca bosta, o negócio é, é, é bom. É um pinico <risos> cheio. É. E. É, percebe que ele tem uma preocupação muito grande também de, de fazer com que você mija na história, entre na história. Além disso tudo, ele consegue. Ele traz uma, uma narrativa que parece ser bastante promissora. Não sei porque eu sou o começo, primeiras impressões. Mas foi um anime que, que, que, com certeza, chamou bastante atenção e é aquele tipo de anime que a gente começa a ver no primeiro episódio, com a primeira abertura Você já percebe que vai ser um dos animes que você vai assistir um bocado porque realmente conseguiu prender a gente aqui Um anime que, a primeira impressão que é um anime de extrema qualidade Foi aquele negócio, né? Quando começou hum. Quando começou, é, a, a história foi avançando aos poucos. Né? É, já que se trata de um anime, já é voltado para o público, pro anime, é, pro, pro, pro público pro adulto, né? Um anime para o adulto, né? Então assim, é, percebe-se que tem assim, uma pegada assim, porque é um pouco mais lenta, né? um pouco um, tentar chegar ao, ao ápice da história com um pouco mais de paciência. E não querer assim, dar aquela. Aquela primeira, aquela primeira, um anime de luta genérica deu aquela luta de fuleiro de início Aí depois não, ele vai aos pouquinhos, a história vai evoluindo Só que mesmo assim, já no início da história, você já sente não é, não é qualquer nome isso aí, é um negócio bem bem feito não tem como falar, velho. Não tem o que falar, não. Tem, Perec. o anime é bom e é acabou. Acabou, velho. Acabou, velho. <risos> é a <risos> de impressão que chamou a atenção. Foi, velho. dá que é um dos poucos animes que nós vimos dois episódios. Para. É, dois, pra poder pra ver. Fazer um... Pra fazer um o que? Então. É. Não, tem que ver mais. É, bom, então pessoal, é basicamente isso, a gente finaliza as primeiras impressões de hoje com essa sugestão aí de anime Monster, Acho que já é bem antigo esse anime. É, 2004 velho. É um anime antigo, mas que muito bom. Então se você não viu ainda, assiste esse anime, vale a pena conferir. Muito bacana. Se você tá vendo esse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os passa e se inscrever nessa. <risos> <risos> se inscreva nessa bosta também. Muito bom, muito bom, Muito bom. Muito bom. Bom. Bom. Bom bom? Bom bom. Bom bom bom. Que bom bom, bom. <risos> que deu... caralho, deu um pouco na caixa, <risos> velho. Eu, Eu, velho. Doido. Eu doido. Meu irmão, que foda. Tu zerou a vida, velho. não ah, <risos> <Esse. risos> <Poupa assurraque, velho>. caixa. <risos> é.